Olá, tudo bem, senhor? Tudo tranquilo. O senhor topa responder uma pesquisa? Top. Mas a pesquisa é demorada, viu? Tenho todo o tempo. Qual o seu nome? Thomas Tigando Torres Teixeira Toledo. E você tá indo pra onde? Trabalho. Fazer o quê? Trabalhar, tonto. Não, pô. eu quis dizer do que você trabalha? Taxista. E ganha quanto? Três. Três mil reais? Três tostões. E você teve outros empregos? Tive. Quais? Tatuador, tradutor, toureiro, tesoureiro, tapeceiro, traficante, telefonista, topógrafo, terapeuta. E quantos anos você tem? Trinta. O senhor é casado? Tentei. Como assim? Traição. Tio Talarico. Ah, então. Entendi. Qual era o nome dela? Tereza Torres. E como você se sente? Tava terrivelmente triste, todavia tô tranquilo. Você tem filhos? Tenho. Quais os nomes? Tônia, Tião, Tatiana. E você mora aonde? Tocantinópolis, Tocantins. Bicho feio da peste. Acho que ele não é daqui não. Mas você nasceu aonde? Tailândia. Ah, agora faz sentido. Você faz faculdade? Tranquei. E qual era o curso? Teologia. Então me fala nomes bíblicos. Tomé, Tiago, Tamar, Tadeu, Tito. Cor favorita? Turquesa. Qual a coisa mais estranha que te aconteceu? Tacaram um tijolo. E Acertaram aonde? Testa. O que você mais gosta de comer? Torta, torresmo, tacos, tapioca, torrada, tomate. E sobremesa? Trufa. O que você gosta de fazer? Turismo. E quais lugares você já viajou? Tóquio, Toronto, Taiwan, Texas, Turquia. E você viaja de quê? Trem. O que você mais assistia quando criança? Teletubbies. E qual é o seu desenho favorito? Tintetans. Você assiste algum YouTube? Tropia? Ted. Meu pai amado, eu só acho doido no meio da rua. Agora esse fala tudo com a letra T. Você tem alguma doença? Tendinite, tireoide, tuberculose, tétano, tosse. Ai, por por isso que ele tem essa voz de monstro. Pokémon favorito? Togepi, Totodile. Qual tipo de música você gosta? Trap, Tecno. Então canta aí uma música Tecno. Tududu, tudu, que diabo é isso? Você já foi atropelado por algo? Trator. mas quantos anos desde o um acidente? 13. E ficou com alguma sequela? Tornozelo torto. Quais animais você mais gosta? Tamanduá, tartaruga, tigre, tubarão, touro, tatu, tucano, texugo, topeira, tarântula. E o que você é nas horas vagas? TikToker. Só podia ser. Jogo que mais você joga? Terraria Tíbia E você joga LOL? Tô tentando Quais campeões você mais usa? Timo, Tristana, Talon, Trash E como você fica depois do jogo? Tiltado É igual eu E quando você tá sem internet, o que você joga? Tetris, Truco, Tabuleiro Que tipo de tabuleiro? Todo tipo Filme favorito? Titanic, Transformers, Tainá, Tarzan E como você consegue eles? Torrent Ah, safado Quais suas bebidas preferidas? Todinho, Tang e Site que mais usa? Twitter, Twitch. E o que você mais vê no Twitter? Trending topics, tretas. Aplicativo que usa pra trocar mensagens? Telegram. Banda favorita? Twice. Ah, então você gosta de K-pop? Totalmente. E você toca algum instrumento? Toca o teclado toda terça. Aonde? Teatro. Frutas favoritas? Tangerina, Tomarindo, Tâmara. Qual gênero de filme você mais assiste? Terror. Um medo? Tomar tiro. Qualidades? Talentoso, trabalhador, tranquilo. E defeitos? Tímido, traiçoeiro, trapaceiro, Teimoso, tirano. É, você parece isso mesmo. E o que você acha que eu pareço? Trouxa. Trouxa é tu. Mas enfim, bate bola, jogo rápido. Personagem de anime. Todoroki. Um time. Timão. Comediante. Tirulipa. Presidente. Temer. Um herói. Thor. Um vilão. Thanos. Signo. Touro. Hotel. Trivago. Pra acabar a entrevista, tem só mais uma pergunta: Mano, tu é gay? Tu tá tirando, tio. Tá, tá, tá tirando, trouxa. Calma, senhor. Tu tá tirando, trouxão. Isso é só porque eu tava testando ele. Uai, seu app de vídeos curtos.